Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hansa Vou mostrar pra vocês aqui todas as demonstrações de jogos que tem no Playstation 4 É muito fácil, tô ensinando porque é muito fácil Mas tem gente que não sabe, né? só você entrar aqui na Play Store, vai em jogos Vai ali agora em demonstração E tem muita demonstração boa São jogos que você pode testar O próprio mesmo The King of Fighters O próprio aqui, ó, Street Fighter 6 Aí você vem descendo, tem muito mais jogos pra você testar, porque são jogos incríveis e que às vezes você até pensa, porra, será que vale a pena jogar esse jogo? Testa antes de, de comprar, né? Vale a pena comprar esse jogo? Testa antes de comprar Resident Evil 4, Remake, ó, você tem o, o Long Fallen Dynasty, são jogos que eu sempre tago aqui pra vocês também, tá? Octopus Travel a demo, esse é o 2. Eu sempre trago aqui para vocês. Então confere sempre aqui no canal. Eu sempre trazendo essas demos para vocês. Porque eu testo antes. E aí você vê, tá disponível. Você testa também. One Piece, o último jogo do One Piece, Resident Evil Village. E você pode, estar tá sempre configurando para você ver os novos lançamentos. A maioria das vezes, os novos lançamentos estão aqui em cima mesmo. Mas você pode vir aqui, eu colocar aqui em classificar e pelo mais novo. E aí você vai saber, ó. O último. O que teve foi o do The King of Fighters, que eu já fiz vídeo pra você aí. E aí você vai conseguindo ver outros jogos mais recentes e os jogos mais antigos também. Às vezes você quer testar um jogo que você tá interessado em comprar, mas não sabe se tem a demo. Você faz isso, vai lá embaixo, ó, porque tem muita demonstração, como eu tô falando pra vocês, tem muita demonstração mesmo. E aí você vem depois subindo, escolhendo mais ou menos o que você quer, ó. Você pode ver, ó. Tem 99 vidas, aí vem subindo para você, pô, aí ó, eu quero o, o The Lost Guardian, que é testar antes de comprar, tá vendo? Tem o Yakuza 6 pra você testar antes de comprar, o Detroit Becoming human pra você testar antes de comprar, tem muitos jogos grandes que sai demo, e aí você testa a demo pra ter certeza se é esse tipo de jogo que você quer Se é isso que você falou e se é isso que você quer comprar O próprio Naruto do Boruto, Shinobi Striker, o Mega Man Tem muito jogo grande, como eu tô falando pra vocês E aí você vai subindo e vai procurando outros jogos O Dave My Cry 5 tem a demo pra você testar E a demo é muito boa, eu trouxe ela aqui quando lançou E aí você vai continuando subindo, você vai vendo vários outros jogos, tá vendo? E aí você pode estar testando esses jogos antes mesmo de comprar Resident Evil 2 Remake, tá vendo? O Final Fantasy 7 Remake, Resident Evil 3 Remake, tudo antes de você comprar, você consegue testar, são demos disponíveis pela própria empresa, o próprio Super Campeões aqui, tá vendo? São muitos jogos legais que você pode estar testando aí um pouco antes de comprar para ter certeza se é esse tipo de jogo que você quer. Então é isso, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, e como eu disse para vocês, são muitas demos. Valeu!